caso vocês é de desmontar, né? Aí qual dos dois será? Qual dos dois é né? Pode ir? Pode. ir? pedir? Pode. Ir? Eu vou gravar aqui. Ah. Tá. Porque ninguém vai. Hein? Aí dois caras aqui não mais de tal ninguém vai um pouco. O H B H B. Senhor Márcio. É o cara é do Vou montar ela. eu disse Porque aqui? Mas depois eu vou, depois terminar aqui com ele, aqui eu vou Ele já se amarrou muito, eu coloquei para você. Aí teve um, e uma Eu acho que é o primeiro CNB que entrou aqui, naquele aqui. Não. você até Aí veio com cola aí, mas não chegou aí e deu pra Olha é só com ele? sei qual é. Depois eu volto aí pra tirar esse Não sei que é. Aqui deixamos a ela o Não, não? sei é. Aí depois que solta a trava aqui, dá. como é que faz? É, aí você tira ela da moça, da, da né? E vai dar uma batidinha na, na tampa. Aqui? Na tampa, na não, tampa não, não, não. A tampa dela ah, subir, não, não, não. Quando, porque quando está com mola, você vai botar em pé, você segura aqui isso, a mola Aí você bate aí, saia, né? aí ela vai, a mola vai jogar, ajudar a jogar para cima, uhum. aí fez isso, aí você vem dar dá uma pancada mais forte aqui, ah, porque é quando está assim. com o anel, ela não, não, não solta assim na mão não, fácil não, Entendi. entendeu? É Esse anel que faz com o saia, sabe? é uma molinha. Hum? Dá uma encaixa aí de bico aí, olha Olha a encaixa Aí quando você continua assim, você volta pra Você também volta pra mostra pra fazer é, ela ficar fixa e não cair no chão Porque senão ela, frequentemente ela cai fácil no chão se não passa eu vou tirar o o, o é agora. você pode tirar o acende o que tá solto tudo aí acende é aí agora eu vou tirar a trava da é, aí eu uso aquele você pode usar outras coisas lá né mas eu uso esse é, isso aqui é uma é uma trava de tá, não, é? não, cima, tá dando para pegar no centro tá? lá tá bom aqui aqui ó isso aqui é a trava de carro de direção isso aí vem no reparo, de caixa de ação de esporte, uhum. tempra, usa muitos aí. Aí você entra aí no, no, no, no, no, no, no, na estria aí que tem aí e vira pra cima que ela sai. Cuidado, né? bota aí uma coisa pra não voar, entendeu? Eu acho que dá pra fazer também com aquele negócio de motor secreto. Então, prontinho. Aí agora já tira o rotor, termina de tirar o rotor, né, a placa de baixo. Isso aí? Aí aqui também, né? É, tem que tirar também no soquete 22, né, pega o bicho agora. Soquete 22, ou chave de boca 22, alguma coisa assim Eu acho que. O soquete é mais seguro aqui, não no... escapa, né? Não escapa fácil. Tem um catraca aqui. Ah, tem, já. Tá. Vem! Cuidado que às vezes a válvula pula. É, aí no caso aí você tem que virar a posição que você coloca aí, pra poder ficar isso aí pra cima. É, tá. Porque se cai, rola pra debaixo do, do armário que você tem lá cheio de coisa misturada lá, e você vai ficar é, caçado. E, é, e é sempre assim, né? <risos> Nunca cai assim, ó. É, não. Ela sempre tá lá do bujão lá. É. <risos> Aí terminou, terminou assim, agora você tem que tirar aqui o, o retentor. O retentor não tem muito mistério não, nem cerimônia não. Eu geralmente eu deixo uma chavinha sempre assim de boca, assim, do meu lado ali, ó. Então, uso que é o único que vai O único dentinho, né? né? É. Não, que vai acelerar pra cá, você é forçar aí que, que ele vai subir. Isso aí é igual tirar aqui de. Quando dá vazamento lá no motor. É, selo d'água? É, selo d'água. É, tem um esquema assim mesmo. Quando ele roda, cai Aí a bucha... Aí daí eu tô estranhado. <risos> a bucha é que eu que saber como é que é. A bucha, é, bucha. no é. caso aí, aqui eu não vou tirar ela. Ah. Né? Mas seria um soquete? Olha, eu pode acho que ser não soquete né? 15. Mas assim, um soquete assim que desse a medida. É, eu uso ah, um Eu uso um soquete 15, cadê? Tá ele, ele consegue chegar até lá no final. Poder... Um, tem um 15 aqui que eu uso aqui, Porque que ele é ideal. É, ideal que longo. Olha aqui esse aqui, ó. Uhum. Esse aqui, deixa eu ver. Se der a mesma medida que eu é. deu. É. é. Dá certinho, é. Que Porque aí ele, ele não garra na, ele não garra na, é, nem é pode. É assim, na Não vai abrindo, vai uhum. vai e depois dá problema de né, porta. Isso. Aí tem um outro ali que eu vou montar, não sei se vocês vão você conseguir ver. O longo seria é melhor para tirar? O quê? O soquete maior? Pode ser que Pode sim. Aí no caso eu vi aqui, né? eu viro aqui, posiciono bem. Tem que ser maior. Tem que ter uma iluminação legal aqui para poder ver, né? Eu posiciono bem ele aqui, ó. Centro ele aqui direitinho. Né? Encostei aqui, pronto, é 4 1. Aí eu só mando o braço e ele vai. Né? Ah, para tirar, para tirar é e pra tirar. Pra, pra pra colocar, Para colocar, para colocar, colocar, eu uso até para colocar, o uso o soquete até mais largo, pra poder não ferir a beiradinha é, dele, assim. os olhos dele. Aí eu empurré, encostou, acabou. Se você quiser dar um talentinho eu faço, para reduzir mais um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Um milímetro aqui, ó. Que o óleo ele vai. Ele vai ele, o óleo geralmente ele sai daqui, certo? Uhum. Ó. Ele passa ali, né? Ele sai daqui e entra aqui, ó. Cai essa canaleta aqui e vai e lubrifico ele. Entendi. Então se você quiser posicionar. Então essa cavidade aí que tá na reta do furo? Mais tá? ou menos na reta do furo. Próximo tá. aqui, entendeu? E eu, e eu quando vou instalar, eu deixo mais essa. Um esse, rebaixozinho, né? esse rebaixozinho aqui, primeiro, para travar, igual eu falei que eu fiz, ó. Função, Tá vendo? Bati o punçãozinho aqui. E segundo, para correr mais óleo aqui Porque o óleo pode até cair por aqui também E ajuda a não ficar, tudo, né? tudo fica mais na maciota Entendeu? Então são macetezinhos que eu vim adquirindo ao longo do tempo Eu não sei se o Baiano ainda é, usa desses artifícios né? para poder melhorar o serviço dele Para poder melhorar no sentido assim, de não dar retrabalho Para daqui não voltar tão cedo né? Se tiver que voltar, o cara volta com outro carro né? Para outro serviço Aí sim. Então é onde que é aonde que é, a gente vai melhorando a nossa maneira de fazer assim o que possível. Quer montar de volta? Posso. É. Montagem de volta começa com o tá. eixo, né? Com o eixo, né? Com Você eixo. pode começar pela volta. Pela volta. É, ideal. Eu não comecei lá não, mas pode começar pela volta. Tá. Isso, aí posiciona ela assim para poder prender bem na moça aí. E aí bom assim. Isso. Aham. Uh -huh. É, se você quiser colocar ou puder colocar, lembrar de colocar em ordem. Sim, fica sim. Fica até melhor para poder depois da montagem. Você tem assim mais certeza, né? De quem é quem é. Quem é quem essa, essa aqui é primeiro, né? Primeiro vem a mola. Já, já botei a mola. A mola tá lá. Tá lá, então depois vai sair. Aqui, né? Isso. Aí é? você troca o anel aí, você tem que ver no baixo papel, você troca o anel é. aí. No caso, vai fazendo uma manutenção, já vem o kit de vedação e Isso, o aí. Né? Uhum. Só encostar só um... É. Aí tem que tomar cuidado, não tem nada, não do ácido, mesmo? Acontece muito. Quando você rodar o torque aí, tem um limite aí. Você tem que apertar legal. Isso aqui tem que, tem que dar, um, é top, né? É, fazer uma força. Sabe top, pra não, prender. Não. É, por aí. Entendeu? Pra poder prender mesmo. Né? Porque senão acontece de, se você precisar de mexer de novo, isso aqui rodar junto com a porca da mangueira. Olha, ele tá até rindo aí. É, porque quando roda aí vai aumentar seu trabalho ali. E mais 3 horas, 4 horas eu vou arrancar a mangueira com tudo. Entendeu? Se rodar junto com a mangueira, isso aqui. Na então, hora de você apertar a mangueira, roda tudo. É, roda a hora, você tirar a mangueira. Se tiver que tirar. Não, mas se for tirado, segura aqui com a chave e tira com a outra. Não, não é. nesse caso aqui é fácil. Ah, mas a do asta, é não. Farão, a do asta, por exemplo, ii, ii. é a mesma tampa e tal, dela. A bomba né? é mesmo só com o reservatório acoplado. Entendeu? E o reservatório, ele fica aí, passeando aqui, ó Direitinho aqui, ó Então você não tem como você colocar a chave aqui, não Entendeu? Não tem como, a não ser que você tire o reservatório De algum jeito lá, né Que a tava do reservatório é Eu vou montar a bomba ali, vocês vão ver Entendeu? Não termina de montar isso daí Aí agora o retentor, né? você colocou a bucha o retentou Ah, pode né? voltar, né? É, vai voltar esse mesmo aí vamos voltar esse mesmo Fixa ela na moça o que se assim, na mão, assim é tudo difícil. Tá. Eu vou Batida com a chave batidora. Oi? É, hum. não, ali já, já, já, já forçou, já entrou, ela já entrou já. Mas eu falei com ele que eu geralmente Quando não gostava muito. Aquela brunida, né? Oi? Quando ela não tiver entrando, dá aquela brunidazinha. E no Isso. caso... Fazer a, a, a brunir a peça aqui, como é que é? O eixo é. eu coloco naquela furadeira ali de bancada, que ela dá né, a medida aqui da ponta do eixo aqui, ah. 10mm, né? Então, Aí enrosca aqui lá. É, põe ah. lá e vai girar. Aí eu vou ali tá na talinha ali. Começa então, a